Pessoal, então, essa é a segunda parte do vídeo, se você tá perdido aqui, caiu de paraquedas, esse vídeo aqui, ele tá dividido em duas partes, a primeira parte, que é a parte onde eu explico, mostro o tecido, mostro tudo pra vocês dessa bomber, já foi pro ar, vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar aqui embaixo no bloco de informação, assiste o primeiro vídeo, depois você volta pra assistir esse daqui, que esse daqui é a montagem da nossa bomber, Tá? O molde está disponível no site do 36 ao 56. Então, como eu disse lá no vídeo, você vai ter que cortar duas peças, tá? Você vai montar aí como se você estivesse fazendo duas bomber. Então, aqui só tem uma, a outra já está separada. Eu estou usando o mesmo tecido, tanto para cima quanto para o forro. Então, a gente já vai começar a montar. Gente, ela é muito simples. Nós vamos tirar o molde. Se você não tiver prática, Tá? você vai passar o carbono na sua peça. Não sabe o que é carbono, pra que serve? Clica aqui embaixo no box de informação, que tem o link do vídeo, aonde eu explico e ensino como usar o carbono. Se você já tiver prática, é só você deixar um pezinho de margem de costura e de máquina, que aí você já vem e já costura tudo isso, Tá? Agora, a gente vai a máquina fazer o quê, gente? Vamos pegar as mangas, lembrando que o processo que você fizer com esta parte aqui, você vai repetir com a outra parte do forro. Vai colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura fechando a lateral da sua, da sua manga. Vai fazer isso com as suas quatro mangas. Você vai pegar aqui a parte das costas da sua bomber, que está na dobra do tecido, tá? Tá? E vai pegar as laterais dela. E você vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Lateral com lateral. E vai passar uma costura, olha, fechando a lateral e fechando o ombro. Vai fazer isso aqui do outro lado também. Depois que você fez isso, você já vai vir aqui com a sua manga, que está fechadinha. E vai encaixar aqui na sua cava. Como a gente não está trabalhando com malha... Eu vou costurar praticamente toda ela na máquina do, doméstica com um ponto reto. E este tecido aqui, por isso que eu indico este tecido. Porque este tecido não desfia, então, ele não precisa de acabamento. Cortou aí a rebarbinha, ele já tá pronto, gente. Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses espaços que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Então, agora que a gente já montou a blusa, eu já montei as duas partes. A parte de cima e a parte do fogo, que na verdade são iguais. A gente vai colocar aqui o punho na parte de baixo da blusa, daí a gente já vem com o zíper. O meu punho aqui, ele já está cortadinho, tá vendo? Este punho, na verdade, se você quiser usar ele assim, olha, ele não desfia, tá, gente? Eu não vou usar ele assim na parte aqui de baixo, eu vou usar ele dobradinho, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou achar aqui... O meio do meu punho e vou colocar um alfinete. E vou achar aqui o meio das minhas costas e colocar um alfinete. Agora, eu vou abrir isso daqui. e Como eu disse, eu vou querer trabalhar com o meu punho. Deixa eu ver qual que é o lado certo. Deixa o lado de cima, que ele tem mais brilho. Eu vou trabalhar com o meu punho nessa parte de baixo dobrado, Tá? Eu vou trabalhar com ele assim, olha, ele vai ficar dobradinho. Eu quero ele menorzinho aqui nessa parte de baixo. Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Você viu que eu coloquei alfinete com alfinete. Vou vir aqui com a ponta, vou esticar até a pontinha aqui da minha blusa. E mesma coisa aqui do outro lado. E agora, eu vou passar uma costurinha reta aqui na máquina, só pregando o meu punho, ó, dando uma esticadinha nele, tá vendo? Vou pregar o meu punho somente aqui, deixe nessa parte de baixo, deixando ele aberto, tá? Só uma costurinha reta, eu vou passar na máquina e já venho pra gente colocar o zíper. Gente, eu acabei usando aqui um zíper que eu já tinha em casa... Esse zíper aqui é de uma jaqueta minha que eu tirei. Não sei se vocês têm mania de quando a jaqueta estraga, né? Você vai... Tem umas peças que não dá pra gente é, doar. É, sabe aquelas jaquetinhas que não é couro, aqueles couro fake? Elas estavam descascando. E aí, eu tiro todos os zíperes das jaquetas antes de jogar fora. Tá? Sou dessas. E eu tirei o zíper e eu vou usar esse zíper aqui, que ele já tá, né? Bem velhinho, por sinal. Eu vou colocar ele e vou guardar aquele zíper aí pra uma outra. Próxima. Então, pra colocar o zíper, ó, o que que eu fiz? Eu marquei aqui com o um alfinete aonde eu vou, onde é a dobra do meu punho, tá vendo? Então, eu sei que o meu zíper tem que vir até aqui. O meu zíper, quando eu for colocar, ele não vai, ele vai, ele vai ser colocado, peraí, gente. Desta forma, né? Com essa partinha dobrada, embutido, e assim, vai ficar costurado, certo? Então, pra costurar o zíper, como é que você vai costurar ele? Você abre... Aqui, deixa abertinho. E aí, você vira o zíper e coloca o lado direito do tecido com o lado direito do seu zíper. E não é essa parte que você vai costurar, é essa daqui, tá? Aí, você posiciona o seu zíper aqui na beiradinha e alfineta. Gente, zíper, vamos lá. Não tem prática? Você vai alinhavar isso daqui. Porque senão, zíper, Para quem não tem prática, não adianta só alfinetar. Na hora que você for costurar, ele vai andar, ele vai ficar torto, ele vai ficar tudo embeçado. Então, gente, alinhava para vocês não terem duas vezes o mesmo trabalho, tá? Ó, vou para a máquina passar uma costura pregando meu zíper deste lado da minha jaqueta. Quando eu virar, ele vai ficar. Ó, desta forma. Aqui em cima tá sobrando, mas não tem problema, tá, gente? Porque depois você corta isso daqui, então, não tem problema que sobre. A parte de cima, você não pode cortar a parte de baixo de zíper destacável, tá? A parte de cima você pode, sim. Então, agora a gente vai pra máquina passar uma costurinha aqui. Pra colocar o zíper, eu vou usar o pezinho de zíper comum. Beleza? Que geralmente vem nas máquinas hoje em dia, né? Mas se você não tiver, aconselho vocês a comprarem um, porque é bem mais simples de colocar o zíper. Costurei de um lado, tá vendo? Olha, tá pregadinho aqui, depois a gente vai virar isso daqui, ó. E aí, vai ficar, ó, bem bonitinho aqui, tá? Mas antes, vamos lá, né? A gente vai pregar do outro lado o zíper. Então, pra pregar do outro lado, também fiz a marcaçãozinha aqui com o alfinete, aonde vai terminar o meu zíper pra ficar certinho isso daqui. Então, olha, eu vou vir aqui, vou dobrar um pouquinho, ó. Pra dentro e vou alfinetar. Agora, eu vou abrir o zíper, mas antes eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui nele, olha, pra saber aonde que ele tem que terminar aqui na minha gola, ó, Tá? Ó, dobra assim, né? E posiciona aqui. Aí, o que que eu faço? Eu viro isso daqui, ó, e aí a gente começa a alfinetar aqui novamente. Como esse zíper ele é destacável, ele é bem mais simples de colocar, tá, gente? Agora, bora pra máquina novamente passar uma costurinha aqui pregando o zíper do outro lado. Então, já pregamos o zíper, agora a gente vai fazer o acabamento do zíper com a parte aqui da, de cima da minha blusa, tá vendo? Então, esse daqui seria o forro. O que que eu vou fazer primeiro? Vou achar o meio das costas, novamente, aqui embaixo na barra, e achar aqui o meio das costas aqui no punho, na parte que vai ficar pra dentro. Vou posicionar aqui, olha, a marcação, tá vendo? E vou passar uma costurinha primeiro aqui embaixo na barra, ó. Mesma coisa que a gente fez aquela hora, tá? Então, agora é só passar uma costurinha reta aqui, olha. Unindo o punho, ó, no forro. Tá vendo como que ele vai ficar? Daí a gente vem fazer o acabamento aqui do zíper. É só uma costura reta aqui, gente. Eu vou passar e já vem pra gente fazer o acabamento do zíper. Então, agora a gente vai fazer o acabamento aqui do zíper, olha. Então, ele tá costurado só de um lado. A gente pregou aqui, então, né? Olha, a blusa no punho do outro lado. Agora é simples, gente. Você vai vir aqui, olha. Vai virar isso daqui assim. Ó. Vai alfinetar aqui. E vai passar uma costura na máquina... A gente já passou uma costura pregando o zíper, certo? Você vai passar uma costura em cima dessa costura aqui, aonde você já passou aqui pregando o seu zíper. Vai fazer isso daqui que eu tô fazendo dos dois lados. E aí, o zíper, ele fica embutido. Só passar agora uma costura aqui, olha, tá vendo? Em cima da costura onde a gente já passou, e aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu já fiz do outro lado, olha como o zíper fica. Ó, ele fica lado de cima, ó, aliás, lado de baixo e lado de cima, tá vendo? Ó, fica perfeitinho, fica super bonitinho o acabamento, então, agora a gente vai pra máquina passar uma costura em cima dessa costura aqui, tá? Só passar uma costurinha reta aqui. Então, olha, quando você desvira, o zíper fica assim. Aí, você vem aqui, olha, encaixa ele, ó. E olha como que fica perfeitinho. Não tá focando? Ó, desse lado e do lado do avesso. Gente, olha que graça que fica o acabamento da jaqueta da nossa bomber perfeitinho, tá? Tá? Quando eu coloco, quando eu faço bomber, que eu uso esses punhos, eu corto o punho um pouco menor e eu estico para dar esse franzido. Se você não gosta desse, tem gente que não gosta, tá? Se você não gosta disso, você corta do mesmo tamanho. Então, agora a gente vai fazer o quê? O acabamento do punho. Olha, então tá aqui a minha manga. Olha só para vocês verem. O meu punho, lado de cima e lado de baixo, gente. Tá vendo? Tudo embutido. Eu acabei esquecendo de falar pra vocês, na hora que vocês unirem o forro na lateral, vocês deixam um buraquinho aberto, assim, olha, pra depois a gente desvirar isso daqui, tá? Porque como a gente tá fazendo tudo embutido, tem que ter um jeito de você desvirar depois. Então, pra fazer o punho, ó, eu peguei um pedacinho do meu punho lá do saia de saia, já vem tudo prontinho no seu kit, Peguei dois pedacinhos e passei uma costura aqui na overlock. Se você não tiver overlock, passa no ponto zigue-zague da sua máquina. Eu vou dobrar o meu punho, porque eu quero ele menorzinho. E eu quero que esse lado da faixinha branca fique pra cima. Eu quero que ele fique do lado do meu direito. A minha manga, olha, tá aqui. Eu vou pegar a manga do, do forro e vou enfiar aqui dentro do tecido, ó. Deixando as duas mangas aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, mas não está costurada. Eu enfiei aqui por dentro, enfio o braço aí que ela já vai enfiar. Certo? Agora eu vou vir aqui com o meu punho e eu quero que este lado aqui fique para cima. Então, eu tenho que ficar atenta a isso. Eu quero que fique, eu quero que ele fique desta forma, olha. Quero que fique costurado desta forma, né? Só que para mim deixar ele todo embutido, o que que eu faço? Gente, para não confundir, vamos lá. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês. Porque muita gente tem dúvida nessa hora do punho, ó. Vou tirar aqui todos os tecidos, vou deixar só o punho aqui, foca aqui. A blusa, a parte de cima e o forro tá aqui, ó, tá vendo? Geralmente, você vai costurar só isso pra embutir, né? Então, você vira este lado pra dentro e este lado pra dentro... Pra ficar embutidinho assim, né? Então, a costura tem que ser passada ali por dentro, mas tem que ficar desta forma, certo? Só que neste daqui vai o punho, tá? Então, como é que você faz? Você vai colocar aqui, ó, costura com costura. Lembrando que este lado aqui eu quero pra cima, né? Então, não posso esquecer disso. Vou colocar aqui, ó, costura com costura. E aí, eu vou dobrar esses dois aqui pra dentro e este daqui pra dentro e ficar assim, ó, desta forma, não é? Porque eu quero que quando ele quando eu costure, fique assim, olha. Ó, quero que fique embutido e desta maneira, certo? Então, agora, o que, que eu faço? Eu vou alfinetar isso daqui do jeito que eu virei tudo, ó, alfinetei, ó. E agora, eu venho aqui com a minha manga e vou virar isso daqui, tudo isso daqui, vou puxar isso daqui pra fora, ó, vou pegar minha manga e vou puxar isso daqui pra cá, vai ficar assim, ó, ó, cuidado só pra não soltar o alfinete. E aí, eu venho aqui, desviro tudo, né, acerto, vamos acertando, ó, o meu alfinete tá aqui, mas a costura tem que passar aqui, o alfinete está aqui. Mas a costura tem que ser passada aqui. Então, eu seguro isso, tiro esse alfinete aqui, e ó, já tá aqui aonde eu vou ter que costurar. Eu só acerto pra ficar a costurinha certa. E agora, eu alfineto aqui, ó, do lado do avesso, aonde eu vou passar a costura pra deixar isso aqui tudo embutido. E aí, eu vou costurando, olha. Este com este e vai passando a costura aqui em toda a volta da manga. Aqui eu vou passar uma costura na overlock, tá? É só ir passando uma costura aqui em toda a volta. Então, você vai repetir esse processo na outra manga. Olha, quando você desvira tudo, ó. E o lado do avesso. Perfeito, tá vendo, minha gente? Como ele fica perfeitinho. Agora, falta apenas a gola. Vocês viram que de pouquinho em pouquinho a gente foi embutindo a blusa inteira e vocês nem perceberam, né? Então, gente, agora falta apenas a gola. Então, a gente vai cortar a gola. A gola minha, eu vou cortar também no punho, tá bom? Então, vamos lá. Você vai virar o seu casaco todo do avesso, tá vendo? Vai deixar o lado do direito tudo lá pra dentro agora. Aí, gente, vocês vão vir aqui? Deixa eu ver só uma coisinha. Ah, tá. Primeira coisa que eu tenho que ver. No meu caso, que eu estou trabalhando com um punho que tem esse detalhe. Eu tenho que deixar este detalhe sempre pra cima. Então, eu tenho que me atentar a isso. Então, essa listinha branca, eu tenho que ver aonde que é a frente e aonde que é o forro. No meu caso aqui, o meu, a minha parte da frente é essa parte de cima, ó. Tá vendo que a listinha tá pra cá? Eu vou vir aqui, vou achar o meio das costas, do, da parte de cima da blusa e do forro, tá certo? Vou pegar, vou cortar uma tira, eu cortei uma tira, neste caso que eu tô trabalhando com punho, gente, eu cortei uma tira, eu vim aqui, olha, peguei a minha gola total, medi e cortei bem menor, porque este punho, ele é bem maleável, tá? Vou vir aqui com este punho, deixa eu ver se tá com o lado direito aqui, ó, lado direito pra cima... Vou posicionar aqui e vou achar o meio dele também. Achei o meio dele. Aí, gente, vamos lá que eu vou... Prestem atenção no que eu vou fazer agora. Este lado aqui, então... Deixa eu só acertar aqui, ó. Este lado aqui tem que ficar pra cá. Então, este lado eu encosto aqui. Então, eu venho aqui, olha, e posiciono aqui, ó. Meio com meio... E alfineto. Do outro lado, a mesma coisa. Certo? Alfinetei aqui, ó, tá vendo? Agora, deixa eu tirar esse alfinete daqui do punho. Agora, gente, aqui na ponta, você vai vir e vai fazer o seguinte, a gente vai morrer em nada aqui, ó. Ó, você vai encostar não a ponta dele, tá? Tá? Você vai vir aqui e você vai, ó, você vai dobrar a dobra para ficar mais fácil para vocês entenderem. Dobrei. Eu vou colocar esta dobra aqui, ó. Ó. E aí, eu vou costurar assim, minha gente, ó. Deixa eu abrir essas costuras. Ó, tá vendo que tem essas pontinhas? Essas pontinhas a gente quer que morre em nada. Então, você vai costurar, Deixa, vamos fazer isso do outro lado, mesma coisa. Ó, vem aqui, dobra pra achar o meio dele, posiciona aqui e alfineta isso daqui. Na hora de costurar, você vai vir aqui, você vai... Essas pontas aqui, você vai jogá-la pra cima e vai costurar o resto, assim, ó. Deixa eu mostrar. Na hora que eu costurar, vocês vão entender melhor. Eu não quero que fique quadrado, tá? Então, ó, assim. E aí, eu estico aqui, ó, e tiro essa ponta. Ele vai ficar arredondadinho, ó. Tá vendo? Eu vou costurar sem essa ponta. Do outro lado, a mesma coisa, gente. Vem aqui, ó. Posiciona aqui. E aí, a ponta, jogo pra cima e corto ela depois, né? Primeiro você costura, aí você dá uma olhadinha, ficou certinho, você corta a ponta, tá vendo? Do outro lado, mesma coisa. Ó, pontinha, joga pra cima e tira ela. Agora, a gente vai pra máquina passar uma costura aqui pra finalizar. Aliás, depois vai faltar virar ela pelo aquele buraquinho que a gente deixou. E aí, a gente fecha aquele buraquinho na mão mesmo, tá, gente? Se você quiser passar na máquina, até pode, mas... Conselho passar na mão. Já costurei e virei pra ver se ficou certinho a gola, ficou... Agora, gente, eu vou cortar essas pontas aqui, só pra não ficar muito tecido por dentro, ó. Eu já vou virar tudo pra mostrar pra vocês como é que ficou do outro lado. Virar agora por aquele buraquinho lá. Eu já virei uma parte dela. Deixa eu tirar aqui. Gente, o punho aqui, quando você corta. Senhor. Ó, agora eu já tava virando, tá vendo? Nossa, mas não... Tá acontecendo. Acho que tá... Pera aí, gente. Vou limpar vocês. Agora, ó. Já comecei... Eu já tinha virado, na verdade, pra ver se tava tudo certinho. A gente desvira a blusa toda... Pelo buraquinho que a gente deixou aberto. Ó. Aí, as mangas, você vai jogando tudo pra fora, tá? Ó. E tá aqui, gente, o resultado final da nossa bomber. Agora, eu vou fechar este buraquinho aqui, olha, na mão, só dando uns pontinhos. Se você quiser fechar na máquina, acho que eu vou fechar na máquina, gente. Ó, só para a máquina e passar uma costurinha aqui. Eu vou passar ali uma costurinha na máquina, ó, aqui, e já venho pra mostrar pra vocês. Pera aí. Trabalho finalizado, deixa eu mostrar aqui, olha. Eu fechei na máquina, aproveitei e coloquei uma etiquetinha minha do Alfinetadas da Moda. Gente, olha esta jaqueta. Lado do avesso dela, olha isso. Olha, lado do avesso. E o lado do direito, gente. Vocês têm noção disso? Olha que simples que é. Às vezes você olha uma peça dessa toda embutida, você fica toda perdida, não sabe? Meu Deus, como é que faço? E é muito simples, e olha como dá outra cara quando você forra com... Ó, no meu caso eu usei o mesmo tecido, mas você pode usar um outro tecido, mas um tecido bom, minha gente. Não me coloque tecido vagabundo que estraga a sua peça, tá? Você, você tira o valor, você colocando um tecido bom de forro, você agrega valor pro seu trabalho. Então eu sempre falo, não me usem tecido vagabundo, gente. Não gaste em pouco, sabe? Tipo, não, não vou comprar, porque é muito caro pra pôr no forro, gente. Forro também aparece quando você tira a peça, quando você vai mostrar pra sua cliente, você vai mostrar o forro da sua peça. Acabamento é tudo hoje em dia, você tem que ter um diferencial. Faça isso no seu acabamento, tá? Peça finalizada, molde disponível no site. Deixa eu fechar aqui o zíper pra vocês verem ela fechadinha.